E aqui me tendas de novo diante de vós. Minha companhia tem paciência. Público, esperai sem paciência. Eu venho trazer-vos uma peça para reformar os costumes. Trata-se dos filhos na família um assunto doméstico e por isso tratado em tom familiar. Os atores não farão tão sinistro, apelarão tão só ao bom senso e tudo farão para vos divertir, de modo a que, bem dispostos, possais aproveitar todos os ensinamentos contidos na peça e que toda a terra se ilumine de olhares de receinados, mais numerosos ainda que o brilho das estrelas. Escutai, franceses, a lição da guerra, e fazei filhos vós que os não fazeis. Vai-se aqui tentar dar um novo espírito ao teatro, uma alegria, uma volúpia, uma virtude em lugar do pessimismo velho de um século. O que é bem velho para coisa tão triste. A peça está feita para um palco antigo, pois ninguém nos ia construir um teatro novo. Um teatro circular com dois palcos, um ao centro, outro em anel, à volta dos espectadores, o que há de permitir o grande avanço da nossa arte moderna. Casando, quem sabe, sem aparente lógica como na vida, os sons, os gestos, as cores, os gritos, os ruídos, a música, a dança, a acrobacia, a poesia, a pintura, os coros, as ações e as cenas simultâneas. E desencontrar aqui ações que se ligam ao drama principal, embelezado pelas mudanças de registro patético abrolesco e o uso razoável da íveros e melhança. Assim como atores coletivos, ou não, que não são forçosamente tirados da humanidade, mas do universo inteiro. Porque o teatro não deve ser a arte da ilusão. É justo que o dramaturgo se sirva de todas as miragens que tem à mão. Oh, não, senhor meu marido, o senhor não me obrigará a fazer o que quer. Eu sou feminista e não reconheço a autoridade masculina. De resto, quero agir à vontade. Há tempo demais que os homens fazem o que lhes apetece. Seja como for, eu também quero ir lutar contra o inimigo. Apetece-me ser soldado. Um, dois! Um, dois! Quero ir para a guerra e não ficar a fazer meninos. Não, senhor meu marido. O senhor não manda mais em mim. Não é lá porque o senhor me fez a corte no Connecticut, que eu tenho de lhe cozinhar no Zanzíbar. Oh, dá-me um presente, vá, dá-me um presente. Estão a ouvi-lo? Só pensa no amor. Mas tu nem sabes, imbecil. Ah, achi! Ah, que depois de soldado, quer ser artista. Ah, achi! Ah, exatamente, exatamente. Ah, achi! Ah, quer ser deputado, advogado, senador. Exatamente. Ah, ah, ministro, presidente da República. Ah, e quero ser médico do físico ou então do psíquico, de arraiar à minha vontade pela Europa e América, fazer meninos, cozinhar já não pica. quer ser matemática, filósofa, química, grume nos restaurantes, paquete, telegrafista. E quero, se me apetecer. Dar anual sustento àquela velha dançarina que tem tanto talento. Ah Dá-me presunto! Vá! Dá-me presunto! Estou a ouvi -lo. Só pensa no amor. Vai comer os pés para Santa Mano hold. Mas está-me a parecer que me desponta a barba e o meu peito se desprende. Vai! Voai, pássaros da minha fraqueza! Como é bonito o isco feminino! É tão apetitoso que se podia comer. Mas chega de tolices! Não nos entreguemos à aeronáutica! É sempre bom praticar a virtude! O vício é uma coisa perigosa! Daí que mais vale é sacrificar a beleza, que pode ser ocasião de pecado! Deitemos fora as nossas maminhas! Quer-se dizer. Não é só a barba que me cresce, mas o bigode também. Ó oh, diabo, estou com um ar de campo de trigo a precisar de ceifadora mecânica. Sinto-me viril, até mais não. Sou um grande garanhão. Da cabeça até ao chão, aqui está um torzão. Vou fazer-me já toureiro, mas calemo-nos primeiro. Não falemos do futuro, escondo as armas no escuro. E tu, marido fracalhão, faz o barulho que quiseres. E atira-te para o chão. Pá, pupá, pupá! Gano presunto! Vá! Vai comer os pés para sentar-me rolo Ah, mas não é a Teresa, é a minha esposa. Quem é o espantalho que vestiu a roupa dela? Não há dúvida, é um assassino que a matou! Teresa, querida Teresa, onde estás? E tu? Personagem que te mascaraste de Teresa, eu vou te matar! Ah. Ah. Tens razão, eu não sou a tua mulher. Essa agora. E no entanto, sou a Teresa. Essa agora. Mas uma Teresa que já não é uma mulher. Isto é demais. E como me tornei um belo moço. Um pormenor que me escapou. Vou passar a ter o nome de homem: Tirésias. Ah, Déusias. Os duelistas da Paisagem não me impedem de dizer que acho um toque tão agradável como uma bola de borracha. Ah, a... O Espirro é mesmo assim. A mulher branjeira. Mas que importa se é uma rica mulher? Olá isso ele tem razão. Já que a minha mulher é homem, é justo que seja eu mulher. Sou uma honesta mulher cavalheiro. A minha mulher é um homem-senhora. Levou o piano, o violino, o prato da manteiga. É um soldado, um ministro, um médico. E os merdebicos? Explodiram, mas ela é das merd -cisnes. Merde cisnes. Ah, como cantam antes de morrer. Oiça. Não <risos> trata-se no fundo da arte de curar os homens. A música trata do assunto tão bem como qualquer remédio. Muito bem, nada de refilanços. Recuso-me a continuar a conversa. Onde está a minha mulher? Viva, Viva, Viva, ver, Viva, Viva nominal, cidadãos de Zanzibar. Aqui estou eu. Mais de Não estou estou para ninguém. uma! Não estou cá pra ninguém! Pensei que não ficareis aborrecidos se eu vos lesse a vossa sina. Penso que sabeis, senhora, que tem profissão ilícita. O que as pessoas não fazem para não terem de trabalhar. Nada de escândalos em minha casa. O senhor, muito em breve, vai dar à luz três gêmeos. Já temos concorrência. Senhora Cartomante, eu acho que o meu marido tem uma amante. <risos> Guarde-o numa estufa. <risos> Olha! Uma chocadeira elétrica. Se você é o um barbeiro, corte-me o cabelo. As meninas de Nova York só apanham mirabelas. Comem presunto de orque, o que as faz ficar mais belas. Pois as damas de Paris são as mais bonitas moças. Se os gatos comem ratos, senhoras, nós preferimos as vossas. Isto é, as vossas gentilezas. Castos cidadãos de Zanzibar.